Vamos abrir a Bíblia em em, em 2ª Crônicas capítulo 29. 29. O livro de Crônicas e o livro de Reis, livro de de reis. contam a história dos reis de Israel. E, e os reis de Judá. Tells the story of the king of Israel and the kings of Judah. Judá e Israel eram praticamente a mesma nação. Mas como eu já falei, depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos. I've said before, after King Solomon, the kingdom of Judah was divided, kingdom of was divided into two nations. E então ficou o reino de Israel e o reino de Judá and it was left the kingdom of Israel and the kingdom of Judah. Por isso que às vezes você vai ver na Bíblia que o rei de Judá governou durante o tempo em que o rei de Israel governava. And that's why sometimes you'll read in the Bible where it says the king of Judah reigned while the king of Israel reigned. E você vai ver, você vai dizer, oh, mas o que que é isso, né? Não era um reino só? What that mean? Wasn't it just one kingdom? mas não é isso, não é sobre isso que eu quero falar nessa noite exactly segundo crônicas 29, nós vemos a, o começo da história do rei ezequias second chronicles twenty we see the beginning of the story of the king Heze, ezekiel uh -huh. e, e esse esse eu, eu quero que você entenda um pouquinho da história desse rei. Porque eu quero que você entenda o que Deus quer de nós nessa noite. I want you to what God wants from us não se engane, você não veio aqui só para aprender a história dos reis. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus também. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus também. Entender o que Deus quer de você. You came here to what God wants from you. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 29, vamos ler até o 3. 29, we'll read until 3. Se você estiver nos assistindo, você também abra a sua Bíblia aí. If you're online, also open your Bible there. E em 2 Crônicas 29, versículo 1. 29, versículo 1. Preste atenção. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou vinte e nove anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Rezeciai began to reign when he was five and twenty years old, and he reigned nine and twenty years in Jerusalem, and his mother's name was Abijah, the daughter of Zachariah. E fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai and he did what was right in the sight of the lord according to all that david his father had done he in the first year of his reign in the first month opened the doors of the house of the lord and repaired them Amém. amen amen primeiro lugar, quero que você entenda algo aqui neste texto. First of all, I want you to understand something here in this De fato, Ezequias era filho do rei chamado Acaz. Hezekiah was in fact the child of the king called Ahaz. Ahaz. Esse quando diz aqui que ele tudo conforme fez Davi seu pai. That he his father David, Não está dizendo que ele Davi era de, o pai direto dele, mas ele era it, descendente de Davi. David father, a of David. E a Bíblia fala que Davi foi um rei, um homem segundo o coração de Deus. Porque ele fazia a vontade de Deus. The will of God. Então quando chega no reinado de Ezequias, so comes to the of Hezekiah, esta história, esta crônica diz this story, this says, diz que ele começou a reinar com 25 anos de idade e já no primeiro ano do seu reinado e no primeiro mês do ano do seu reinado, ele tomou uma atitude. He took up, he Made, he took an action. E qual foi a atitude dele A Bíblia diz que ele no versículo 3, abriu as portas da casa do Senhor. The Bible says in verse three that he opened the doors of the house of the Lord. E fez o que mais? And did what else? E as reparou. And repaired them. E por que ele teve que fazer isso? And why did he have to do that? Se você voltar alguns versículos atrás do capítulo 29, lá no capítulo 28, If you Você está com a sua Bíblia aí? have your Bible with you. Eu vou só explicar uma coisa, quem não tem Bíblia deve Comprar uma. Let me Bíblia. Just have a Bible a Bible. Porque quando você compra uma Bíblia você valoriza essa Bíblia. buy Então compra uma Bíblia bem cara. So buy a very expensive Bible. Para que você possa cuidar bem dela. So you would take good care of it. Ok? All right. É ou não é verdade. Isn't that true? Se você comprar um tablet de, de 80 dólares. If you buy a tablet that's $80. Ou Aí, e você comprar então um iPad de 600 dólares Você não vai deixar o iPad de 600 dólares na mão do seu filho de 2 anos Você pode deixar o de 80 dólares Então them. significa que você se importa mais com o de, 80, com o de 600 dólares Então se você comprar uma bíblia cara, você não vai deixar na mão dos seus filhos de 2 anos você vai pensar assim, bem, eu vou ler a minha Bíblia porque eu paguei caro nessa Bíblia. Ok? Right? É um conselho, tá? Just a bit of Mas veja bem, no Let's, versículo 24 do capítulo 28, verse, uh, 24 28 isso, ele fala de um ato do rei Acássio. O que é que diz aqui? Diz que ele ajuntou os utensílios da casa de Deus. Acasso foi o pai de Ezequias, ok? 24 do capítulo 28. Versículo 24 do capítulo 28. Verse 24 of Diz o seguinte, que ele fez o que Ele ajuntou os utensílios da casa de Deus e fez o quê? E fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor. And shut up the doors of the house of the Lord. e fez o que para si altares em todos os cantos de jerusalém and he made him altars in every corner of Jerusalem. também em cada cidade de judá fez altos para queimar incenso a outros deuses and in every several city of judah he made high places to burn incense unto other gods. e diz o final do versículo assim and the end of the verse says this. assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. And to anger the Lord God of his Por que ele provocou a ira de Deus? Why did he God's anger? Porque havia uma ordem de Deus. There was a, from God. a ordem de Deus era para que o povo dele não adorassem outros deuses. God's was that his people not other gods. A ordem de Deus era que eles eles não fizessem altares a outros deuses. God's command was that they would not build altars unto other gods. Não fazer lugares altos para que eles então adorassem a esses deuses também. They would not raise up high places to these gods. Eles costumavam ador as nações pagãs costumavam adorar árvores. The pagan nations were used to worship e eles faziam debaixo das árvores alguns altares. Under some altars, e traziam presentes para esses deus árvores. E eles traziam presentes para esses deus árvores. The gods of these trees, e queimavam incenso a esses deuses, a essas árvores, etc. E esse esse rei, pai de Ezequias, ele profanou o templo de Deus, he profaned god's temple, porque ele pegou os utensílios da casa de Deus, because he took the vessels from god's house. e ele fez esses utensílios em pedaços, and he broke these vessels into pieces. e ele fez Fechou a casa de Deus. And he closed God's house. Ele construiu altares para si próprio. He built all, he built for em todos os lugares. In every place. Em todas as cidades. In all the cities. E ele provocou a ira de Deus contra a nação. And he God's anger the Através desses atos. These então, no, o que eu quero que você entenda é que quando Ezequias assumiu o reinado... Ele tinha, ele tinha uma consciência. Qual era a consciência de Ezequias? Ele, ele disse, nós precisamos desviar a ira de Deus das nossas casas, da nossa vida, da nossa nação. Ele disse, nós precisamos desviar Wrath from our nation, from our people. Nós não costumamos ver um Deus irado. We're not used to an angry God. Existem muitas pessoas que acham que Deus nem sequer se ira. There are many people who think that God doesn't even get angry. Porque ele é tão bom. He's so good. A Bíblia diz que Deus é bom. Não The diz? Bible says that God is good. It say that? Diz ou não? Does it or not? Como é que você imagina Deus? How do you God? Como é o seu Deus? How is your God? Ah, o meu Deus pastor ele é bem velho, tem uma barba bem grande. Pastor, my God, he's very old in age and he has a long beard. E ele não está muito preocupado com coisas pequenas. And he not really with small não, o meu, o Deus que eu acredito, ele é bom. No, the God I believe Aliás, eu nem acredito que existe Deus. Porque se Deus existisse, não havia pessoa porque se, se Deus existisse, ele não permitiria que tantas coisas ruins aconteçam. com if tantas pessoas. So so Mas por que, que as coisas acontecem? But why do things por causa da ira de Deus. As pessoas não prestam muito atenção nos seus próprios atos. People don't pay too close of attention to their own actions. Em primeiro lugar, elas nem querem saber o que é que agrada a Deus ou o que não agrada a and Deus. First of all, most people don't really care about what is pleasing to God and what's not pleasing. Ah, fazer a vontade de Deus? Oh, doing God's will. Como que eu vou saber a vontade de Deus? How am I gonna know God's will? Porque o pastor diz que é a vontade de Deus? It's because the pastor said it's God's will? O que é que Deus não gosta? What does God not like? Ah, eu prefiro não atrás disso. I not going after that. Isso são os pensamentos que existem. As pessoas preferem viver alienadas de Deus. To live from God. Com medo de serem enganadas. Of being ah, nós não queremos ser instrumentos de manipulação. No, we don't want to be of manipulation. Mas essa não foi a atitude do rei Ezequias. But that wasn't the that the king had. Ele se tornou rei. When he king, e mesmo que que o seu pai não servia a Deus. Even his dad was not God, ele tomou a atitude de servir a Deus. He took, he had the of God. Você sabia que na, nós costumamos pensar que tudo que os nossos pais fizeram ou fazem é o mais correto Assim que nós não queremos muito contrariar os nossos pais Ah, minha mãe me criou desse jeito Ah, o meu pai me ensinou isso E nós não queremos nem ir atrás daquilo que Deus se importa Você já cometeu algum erro na sua vida? Quando já cometer um erro aqui? Ai, que interessante essa é uma boa confissão. This is a good confession, né? Ricardo diz que não. Ricardo É interessante, né? Acabei de cometer. É interessante. Eu tenho três filhos, né? It's eu três filhos, Quando eu aconselho os meus filhos, and when I give counsel to my children, eles muito provavelmente eles pensam assim: meu pai faz de Assim meu pai parece que nunca errou na vida dele. They probably think oh my dad thinks he's never made a mistake <risos> in his life. Porque quando nós descobrimos que nós erramos Nós não queremos que os nossos filhos errem mistake, Então parece que nós somos duas pessoas so like Nós somos as pessoas do passado E as pessoas do agora E por que que eu estou dizendo isso? Porque de fato, queridos Nós precisamos todos os dias Reavaliar os nossos atos fact, E nós precisamos entender as coisas, mas nós, de mas nós só podemos chegar ao conhecimento da verdade através de Deus, através da sua palavra, e nessa, nesse texto, nesse texto eu quero que você entenda os atos de Ezequias, que de ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, de Deus. porque ele estava querendo fazer a vontade de Deus, eu já disse, disse para de que aí para de Deus fosse afastada So that God's wrath would be turned away para que a vida dele fosse abençoada, so that his life would be para que a vida da sua nação fosse abençoada, só para você saber a história. Que Eu sei que muitos já estão lendo. Because I know that many are the story. É que ele chamou sacerdotes. Is that he the ele disse: Eu quero que vocês santifiquem a casa de Deus. And E os sacerdotes e os levitas gastaram 16 dias limpando a casa de Deus priests and the Levites spent 16 uh -huh. days cleaning the Lord's house. E quando terminaram, eles chegaram para o rei e disseram: Nós terminamos de limpar a casa do rei. E quando eles foram eles foram para o rei e disseram: Nós estamos terminados de limpar a casa do rei. Irmãos, é interessante isso. Brothers, this is e aí, esse trabalho de limpeza. Work of cleaning, depois da limpeza, after the cleaning, ele, disse, ele mandou aos sacerdotes também que os próprios sacerdotes se santificassem diante de Deus. Ele disse aos priços que eles santificados e Isaías todo o que diz todo o capítulo 29. No versículo 10, vejo o que ele diz. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com Deus. Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God. Olha só, e o que mais? Por quê? Para que se desvie de nós. That his fierce wrath se o ardor da sua ira. Olha que coisa interessante. hora o versículo 11. 11 Agora meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servir e para seres seus ministros e queimadores de incenso. My sons, be now not be not now negligent, for the Lord has chosen you to stand before him, to serve him and that you should minister unto him and burn incense Agora no versículo 15 Diz que eles se ajuntaram seus irmãos santificaram-se e vieram conforme o que nove And they gathered their brethren and sanctified themselves and came de acordo com a, according to, according to a ordem do rei the commandment of the king as palavras do rei By the words of the Lord. eles tiraram a imundícia to cleanse the house. depois disso eles começaram a louvar a deus And after this, they started worshiping God. eles ofereceram um sacrifício a deus they offered sacrifice to God. olha o versículo 20 o versículo 20 look então, at verse Ezequiel se levantou de madrugada reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor Then Hezekiah the king rose early and gathered the rulers of the city and went up to the house of the Lord. Olha o versículo 28. Olha o versículo 28. O que, que diz? What does it say? Toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. And all the congregation worshiped and the singers sang. And the trumpeters sounded, and all this continued until the burnt offering was finished. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas aqui. Os sacerdotes estavam de livre e espontânea vontade fazendo aquilo, é verdade? Não, não é verdade. No, that's not true. Por que eles estavam fazendo aquilo? Porque o rei mandou. Because the king commanded it. Depois eles estavam cantando até quando? Até dar 6h45 da, da until noite. About, uh, at night. Era isso? Right? Olha, rei, hey, desculpa, mas está na minha hora, viu? Look, sorry, king. Uh, you forgive me, but it's my time to tô go. Estou indo. Se quiser ficar cantando aí, você fica. I'm leaving. If you want to stay there and keep Eu singing, tô go ahead, I'm out of here. Era assim? Is that how it went? Não. Não. O rei, irmãos, levantou que horas mesmo? The king Meio dia. Up win, exactly, 12 o Vers, Vers 20, meio-dia se levantou, viu os líderes. Verse 20, Fez leaders. um churrasco? He had a Senão os líderes não vinham? <laughs> Ah, well, heia, a gente não gosta de churrasco, não faz outra coisa aí. King, we don't like barbecue, make something else. O que que a gente gosta? What do we like? Feijoada. Feijoada. Yes, good. Feijoada. Feijoada. This is a Brazilian bean stew. Good, good, good, yeah. wonderful. Ah, bem. <laughs> Comecei a pensar na feijoada. I'm, I'm stuck of feijoada alguns da congregação, versículo 28. Alguns da congregação se prostraram. Verse 28. And then some of the bowed down. Alguns estavam cantando. Some were alguns não estavam tocando. Alguns não estavam tocando. Fizeram isso durante 15 minutos. 15 minutes. Essa é a Bíblia que eu gosto. That's the Bible I like. uh, versículo 30. Verse 30. então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas: Que louvasse o Senhor com as músicas que eles mais gostavam. So sing praise unto the Lord with the the songs they liked the most que só cantassem se eles estivessem alegres happy, e que não precisava se inclinar nem didn't, ajoelhar didn't really knees, só se eles sentissem vontade really like eu não sei irmãos da onde que nós tiramos certas ideias know, brethren, nós temos a ideia de que Ninguém pode mandar a gente cantar. Que a gente só canta se a gente tiver sentindo vontade. Sabia que louvar a Deus é um mandamento bíblico? Did you know that worshiping God is a biblical commandment? Louvem ao Senhor tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor. Praise the Lord. All of those who have strength, worship the Lord. Todo o ser que respira, oh, all of those Louvai ao Senhor com palmas. Worship the Lord with applause. Louvai ao Senhor com danças. Worship the Lord in dance. Louvai ao Senhor com alegria. Irmãos, Ezequias sabia o que Deus se agradava. Porque isso já havia já estava escrito. Because that had already been written. Se Ezequias fosse esperar a boa vontade do povo, irmãos, não haveria limpeza. Se Ezequias fosse esperar assim, irmãos, vamos fazer uma votação para saber se abrimos ou não abrimos a porta do templo. Vamos votar. Vamos votar. Quem é a favor de abrir as portas do templo? Eu acho que não, pastor. Pô, I pass, I mean, king. Quantos sacerdotes querem estar aqui amanhã cedo para adorarem o Senhor? How many Amanhã não posso, porque rei hey. Tomorrow, I can't, King. Porque se eu soubesse levantei cedo a semana inteira. Gotten, gotten in morning all week. Imagina, não dá para mim. Imagine, that I can't não, go. Irmãos, I can't do that. It won't irmãos, work santificação me. não é isso. No, that's not what sanctification is. Custa. It costs. Custa caro. It costs a lot. Há momentos que tem que se levantar cedo. There are times you have to get up early. Afinal, você quer ou não quer fazer a vontade de Deus? Irmãos, nós criamos uma democracia para servir a Deus. Brothers, a você sabe de onde vem a democracia? You know where from? De onde? From where? Quem inventou a democracia? Who invented democracy? Hum? Os gregos. The Greek. Os gregos inventaram a democracia. Os gregos inventaram a democracia. E nós inventamos o governo de Deus da democracia. And we invent kingdom of God with democracy. Hoje eu não estou com vontade. Today I don't feel like it. Hoje eu não vou me santificar. Today I'm me perdoe, mas eu sanctified. não Pastor, Pastor, sorry, but I don't fast. Mas eu quero falar sobre santidade. But want to talk about se sanctification. Nós, se nós, não nos santificarmos, a Bíblia diz, não veremos a Deus. If we don't sanctify ourselves, we, the Bible says we shall not Se see nós God, não fizermos uma aliança com Deus. If we don't make a with God, Como que é a aliança com Deus? What is a covenant with God? Como é que é a aliança com a sua esposa? What serei fiel a você. My dias por semana ou por mês? days of the month. Mas 5 dias do mês but, eu quero livre para mim fazer o que eu quiser. Five days out of the yes. month, I want to be free to do what I want to do. Yeah. Ah. ah. Que aliança bonita! What Será a que a sua esposa aceitaria essa tipo aliança? Do you think your wife would that Olha, a minha aliança com você é assim. Eu Look, faço isso, mas isso eu não faço. My a be like this. I'll do this, but I won't do Olha, that. A minha aliança com você é assim. My covenant with you is like this. Se você quiser. If you want to. Se você não quiser. If, if you, não, a a não aliança que Ezequias propôs com Deus the covenant made with God era do tipo Deus nós vamos te servir was this kind. God, não, we're going to serve nós vamos you. fazer tudo de acordo com a tua vontade we're going to do everything according to your will nós estamos determinados a te agradar we are determined to please you comparando hoje o que é o templo? Comparing with today, what is the temple? O que é o templo, irmãos? É essas paredes? Is it these walls? São esses bancos? Are it these seats? O que é o templo? What's the temple? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios chapter 6, versículo 19. O que, que there. diz lá? O que diz? 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 19. O que, que é o templo? What is the temple? Eu não sei o que é o templo. O que, que é o templo? Eu what não is sei. 1 I, Coríntios I, 6, 19. Eu 6, 19. Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não não essa parte eu não gostei What know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you Which oh, I, I didn't like that part I didn't like this part e que não sois de vós What you have mesmos. of God and you are not your own Diga ao irmão que está ao seu lado você não é de você mesmo Tell the brother next to you you are not your own Você não pertence a você mesmo. You don't to você sabia disso? Did you know that? É interessante, hum. né? It's huh? E a quem então nós pertencemos? So, who do we to? Diga comigo. Eu. Say with me, I, I, I, Eu sou. I am o templo. The Primeiro em português. Eu sou o templo no Espírito de Deus. Now in English, I, I am, am the temple of the Holy Spirit. The temple of the Holy Spirit. Você acredita nisso? Do you believe this? Por que que você é templo do Espírito de Deus? Why are you the temple of the Holy Spirit of God? Porque Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Because He bought us with the blood of Jesus. Agora preste atenção. Volta para o capítulo. E no capítulo to 3, versículo 3, 16, de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, versículo 16. O que, que diz o versículo 16? O que diz o versículo Não sabeis, é uma pergunta, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabes que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora veja o versículo 17. Now look at verse O que que diz o versículo 17? What does verse 17 say? Se alguém destruir o templo de Deus, If any man defile the temple of God, o que, que Deus vai fazer? What is God gonna do? Deus o destruirá. É shall God destroy. É ou não é verdade? Isn't that true? Se alguém destruir o templo de Deus, If someone defiles the temple of God, Deus vai fazer o quê? God's gonna do what? Deus o destruirá. God will it. Por quê? Why? Porque o templo de Deus, que sois vós, of God é santo. is holy which you are. Agora, como que alguém pode destruir o templo de Deus? Now, Volta para o capítulo 6 de go, 1 Coríntios. 1 chapter 6. Por que que Paulo diz que ele faz uma pergunta. Vocês não sabem que são o templo de Deus? You know Olha o versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha o versículo 10. Não erreiis. Nem os fornicadores nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. The second part of verse 9: Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor efeminate, nor abusers of themselves with mankind nor thieves nor covetous nor drunkards nor revilers nor extortioners shall inherit the kingdom of god Deixa eu fazer uma conexão para você. Let me make a connection for you. Eu prometo you. que eu não vou demorar muito. I promise it's not going to take me too long. Chega o seu tempo você vai embora eu fico pregando sozinho aqui. As always if the time's up you can <laughs> leave and I'll just keep preaching here final nós estamos no evangelho da democracia. Preste atenção. Ezequias mandou limpar o templo. Ezequias mandou abrir as portas do templo. Gave the order to open the doors of the tirar a sujeira do templo significava tirar toda, tudo aquilo que não, é, não agradava a Deus. Porque para ele aplacaram a ira de Deus. E por Agora. Nós estamos falando que hoje o templo de Deus somos nós. Now, are are então, se nós queremos limpar o templo de Deus, so, the of God, nós temos que tirar todas essas coisas que Paulo está dizendo. Paul Talvez você diz: Mas isso aqui, pastor, não tem nada a ver comigo. Say, o que é um fornicador? Você sabe? Você sabe? You know? é alguém que é pervertido sexualmente. It's someone who is perverted sexually. Mas eu não sou, pastor. But I am not, pastor. Eu só transo com a minha namorada. I only have sex with my girlfriend. É um fornicador. You're a fornicator. Não, pastor, eu sou casado, eu tenho um amante. No, pastor, I'm married but I have a lover. E eu só transo com a minha amante. And I only have sex with my lover. Sabe, você, é um adúltero. You're an adulterer. <risos> ah, pastor, eu não sou idólatra. Oh, pastor, I am not an idolater. Eu só amo o dinheiro. I just love money. É, o idólatra. You're an idolater. Não, pastor, eu não sou nem nada disso. No, pastor, I'm none of these things. Eu tenho os meus pecados aqui ali, né, mas I have my sins here or there, but Aí ele coloca os efeminados e os sodomitas. And then he says effeminate and sodomites. Pô, o pecado do and homossexualismo. That's the sin of homosexualism. Aí ele fala. Não, pastor, mas eu não estou em nenhum desses. And you say, oh, I'm not in any of these categories. Eu só não pago meus impostos. I just don't pay my taxes. Jesus disse, a quem imposto, imposto. Jesus said, render unto Caesar what is Caesar's. Quem não paga imposto está fazendo o oh. que com o governo? If you're not paying your Você está you roubando do governo. É, na é verdade. Isn't that true? Aí ele vai. A é o que ama o dinheiro. He says covetous, those who love money, extortioners. Os bêbados. Uh, the Pastor, eu não sou bêbado. Pastor, De vez em quando eu tomo um, eu fico S meio alegre, mas Sometimes I drink, quite isso. A few and I just get happy, but that's it. Mas eu quero que você entenda, want, que, entenda que ele coloca os maldizentes junto com todos esses. Eu não faço nada disso, eu só falo mal de vez em quando do Nathan. Do Nathan. É só isso. Isso é, isso é maledicência. Então, irmãos, é muito importante nós entendemos que como templo de Deus, God, eu preciso me santificar para que o Espírito de Deus habite plenamente na minha vida. Agora, eu sou perfeito? Now, perfect? Sim ou não? Eu não sou perfeito, mas através do Espírito de Deus eu sou aperfeiçoado But diante de Deus. Que significa isso? Aqueles que a Bíblia diz: não pecam, não vivem no pecado. The Bible says that those who do not sin, who do not live in não peca de propósito. other words, they don't sin purposefully. Em outras palavras, in other words, aqueles que caíram em pecado, those who have into sin, e já não cometem mais esse pecado, but no longer commit that têm um advogado diante de Deus. They have an advocate before the Father. Jesus Cristo é o seu advogado. Jesus Christ is your Para que se você, por acaso, cair em pecado... So sin, ele é o seu defensor. Não está falando daquele que... Conscientemente peca e permanece na prática do pecado. E se nós queremos ser abençoados por Deus, and if we would want to be by God, nós precisamos ter uma aliança com Deus. We have to have a with God. Aliança de compromisso. The covenant of Aliança de ser fiel a Deus. The of being to God. De manter o templo de Deus limpo. Of God's clean. De não colocar outras coisas no lugar de Deus a things in God's place. E Obedecer a Deus. And obeying God. E não ter preguiça de adorar a Deus. And Não esperar nas nossas próprias vontades para servir a Deus. And not waiting until we feel like worshiping God. Mas cumprir o nosso papel diante de Deus. To our com God. alegria, joy, com gozo, com satisfação. E Sabe o que vai acontecer na nossa vida? You know a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Eu quero desafiar você a continuar lendo 1ª Crônica, 2ª Crônicas 28, 29, 30, 32. I want to challenge you to continue reading 2nd Chronicles 28 29 30 31, 32. A biologia de Ezequias foi extremamente abençoado. Hezekiah by God. Os reis da Babilônia enviaram pessoas para ver o sucesso de Ezequias. of Babylon people, look Hezekiah Quando o rei da Síria desafiou Jerusalém. king of Jerusalem. Cercou Jerusalém. They surrounded Jerusalem. Preste bem atenção nisso que pay, eu vou dizer. Pay close attention to what I'm gonna say. Eles começaram a zombar do rei Ezequias. They started mocking King Hezekiah. Dizendo: você pensa que o Deus seu vai livrar você? And saying, you think your God is gonna deliver you? Veja o que, os que aconteceu com os outros reinos. Look at what happened to all the other kingdoms. Nós invadimos todos eles. We invaded all of them. E sabe o que que Ezequias falou para os seus servos? You know Não os responda. Don't even respond. Não diga nada. Don't say anything. E sabe o que foi que Ezequias fez? You know se humilhou did? diante de Deus. He Rasgou God, as suas vestes. His ve his e chegou diante de Deus. And came Diz, God. Deus, olha o que eles estão dizendo de ti. God, look what about you. Sabe o que Deus disse para ele? And you know what God said to them? Não se preocupe porque você não vai precisar levantar uma mão contra eles. Because you won't even need to lift one hand against them. A Bíblia diz que Deus colocou uns rumores no arraial dos assírios. The Bible said that God put some rumors among the people of the Assyrians. E a Bíblia diz que Deus enviou seu anjo no arraial dos assírios. And Se não estou enganado com os números, à noite, o anjo do Senhor matou mais de 120 mil homens no arraial dos assírios. E eles saíram sem disparar uma flecha contra Judah. And they fled without even launching one arrow against Judah. vitória melhor do que essa? Se você se santificar. You yourself, se você honrar a Deus. If you honor God, se você fizer um pacto com Deus. God, uma aliança com Deus. God, ele será o seu Deus. Ele te protegerá. He will protect Ele you. te abençoará. He will bless ele you. Para a sua casa. You bless your e você não precisará levantar uma mão. Contra os seus inimigos. Porque o Senhor enviará o seu anjo. O Senhor lhe dará vitória. O Senhor lhe dará alimento. O Senhor, alimento. O Senhor te sustentará. O Senhor lhe sustentará. Mesmo que venha ameaças contra você. contra você. O que eu quero dizer para você. Santifique a sua vida Coloque-se na presença de Deus Put God's Sirva a Deus com todo o seu coração Serve God with all of your heart. Obedeça a Deus Obedeça a Deus Tire a democracia do seu Evangelho. Remove the democracy from your gospel e coloque a teocracia, coloque o governo de Deus sobre a sua and vida. Submeta-se a Deus. Submit yourself to God, como diz a Bíblia. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele é o seu Deus. He is your God. Deus não é o seu empregado. Deus não é o seu Deus não é alguém que vai fazer o que você manda. Mas você vai fazer o que ele manda. But you're do what he commands. E ele virá sobre você. And he will come and Vamos Se ficar em você. pé. Vamos orar ao Senhor. Bendito é o teu nome Senhor Te adoramos meu Pai Deus nos ensina Senhor A purificar o templo da nossa vida Vem Espírito Santo e habite em nós Tira Senhor todo o pecado, toda a sujeira E nos ajuda Senhor A fazer uma aliança contigo De fidelidade de lealdade, de lealdade para, a para a glória do Senhor queremos sim Senhor ser teus servos, sim, Senhor, ser teus servos para a glória do Senhor, glória do Senhor. Em, nome em nome de Jesus abrace esse Deus no seu coração, Deus no seu coração. diga Deus diga, você Deus. diga, você, Deus. diga você Deus eu quero que Ser o teu templo. I want to be your Eu sou o teu templo. Usa-me. -me. Limpa-me. -me. Mostra-me tudo o que é necessário ser mudado. Show -me everything that needs to be changed para a tua glória. For your glory. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amen.